Né? E eu acho que também entra até o um mecanismo de defesa do nosso corpo, né, André? Ele não quer que a gente se aproxime do nosso limite ali, que a gente né, supere o nosso limite. Isso é um desgaste muito grande pra gente, né? Fisiologicamente falando, né? Não, porque você tá, você tá agredindo o seu organismo, de uma certa forma. O seu organismo quer estar num estado state, ele quer estar num estado estável ali, tranquilão, né? Ele quer estar de boa...